Vamos lá, Fábio Carneirinho, TV Verde Vale, programa Tarde é Nossa. Primeiro grito de carnaval que vai sair do Cariri, vai sair daqui agora, viu, Fábio? Simbora. Vai ser mais ou menos assim, ó.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 É, já pré estabelecida aquela coisa já combinada Mas a gente faz Em Brejo Santo, geralmente a gente faz o sábado lá Em Assaré E esse ano vamos começar diferente Vamos começar em Quixeramubim Lá no clube social de Quixeramubim A sexta-feira do carnaval vai ser com João Dino E a orquestra dinossauros Eu vou ter esse apelido nessa orquestra Porque é para dar a ideia de uma coisa bem grande né Cê. Dinossauro é grande Cê. Embora não o cara fala Dinossauro não, não tem nada com música Mas tem com tamanho Exato é.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 Tem que... aí, e você não tem medo de apanhar não, não né? Quando não, tem, cuidar, não tem. Graças então, a Deus. Minha senhora, se então seu marido, vai lá. A cunha se o marido tiver com o negócio, você é minha amiga... Então, retiro o que eu não, disse. Retiro. Esse cara não é João Dino. A cunha. Com certeza. <risos>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 Esse cara sou eu o cara que pega você pelo braço desbarre em quem for que interrompa seus passos está do seu lado porque deram mulher. o rio O esperado por toda a mulher Esse cara sou eu. O um cara que ama você do seu jeito. Que depois do amor você se deita em seu peito. E acarici os cabelos, tu fala de amor. Que fala outras coisas e causa calor. Anda feliz Com o sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou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 Que abre a porta do carro quando você vem vindo, te beija na boca e abraça feliz, apaixonado era ele diz que sentiu sua falta e reclama, ele te ama, esse cara sou eu. Esse cara é sou eu Esse cara morreu Essa é lá do Pernambuco, Fábio Carneirinho Fazendo eração do calor. Dos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou. Descendo a ladeira fazendo eação do calor. E na mistura colorida e massa Fui bater na praça, a todos vapor E descandei, passando pelos bares. Olha a menina e voou pelos ares. O pico do frente, caí como um raio. Ei, visto se não caio. Me seguro não -se, meu caio. Vou me se você não caio, visto se não pai. Eu, me Fui bater na praça a pouco vapor e descandei passando pelos bares. Chorei a menina e voei pelos ares. Do pico do preso caí como um raio. Oi, me segurando eu caio, me segurando eu caio, me segurando eu caio, me segurando eu caio.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 136 músicas, rapaz. Não, aí são 136 faixas. Ah, 136. Tem faixas faixa. aí que tem 10 músicas. É nada. O Popo Rio de Altemar Dutra, por exemplo, eu selecionei os grandes sucessos de Jair Amorim e Evaldo Gouveia e fiz um, uma coletânea. Pupurri. Gravei numa faixa só. Bem-Avenido Granda tem três músicas, está numa faixa só. É, Walter, é, é, também tem muitos artistas aqui. Adilson Ramos. Oito músicas de Adilson Ramos, aquele de sonhar contigo. Tem são também. oito músicas também. Portanto, aqui tem mais de 150. Oh, todo são mais de 150. MP3. Que Você ideia, nunca viu? mais ouviu falar do João Dino lançando CD. Exatamente. O Abri, Roberto Carlos gravou quatro músicas. É, inclusive. Aí lançou um CD com quatro é, é, músicas. É, inclusive, é isso. isso é, mas é o seguinte, olha, hoje a gente tem visto algumas coisas aí extraordinárias. Roberto Carlos tá ganhando dinheiro, né, nem com esses quatro CDs, que inclusive um amigo meu comprou um disco de Roberto Carlos, já tá na AC, é, é, na tiragem, AC significa que já tá na ABC, na terceira prensagem de um milhão, de um milhão de cópias, né. E a, o grande Q do negócio não é nem isso, ele tá, é, a, a gravadora e, e, enfim, o artista, eles vendem mesmo, estão vendendo muito, é na, no iTunes.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 Ligamento, eu levei esse povo todo para Caruaru, ficamos dentro do outro lá É bom, semana, é bom mano. que você leva o um menino pra passear Pois é, mas aqui todo mundo já passeou demais Todo mundo já passeou, foi demais, viu Lindenberg acha bom lá em Caruaru Lindenberg é o rapaz dos, Ô, garotada, um, um dos músicos, é o saxofonista quando, quando o caboclo chama a gente pra mostrar o trabalho O que é que a gente diz, como é que a gente faz Não, já mostramos já, mostrar, Nós não. já estamos procurando se esconder já. <risos> Bem, Tem uns camaradas que chama É pra mostrar o trabalho de vocês, eu digo, não vou não É, Cabo tem, da Bahia. Oh, ele aqui, tem um celesteiro, Só tem um seresteiro aqui Venha mostrar seu trabalho aqui, eu digo, vou não. Baiano quiser que venha pra cá, eu não. Vou pra aí, não. <risos> pois é, né? João Dino pode dar o, o, já o desfrute. De é Afinal, são quantos anos já de carreira, João? Só 30. Pois é, pra que mostrar? Desde maio de 82. O que tinha de mostrar de 82, já mostrou, né? maio de 82 eu cantei uma festinha pras mães, lá em Cajazeiras, na ABB de Cajazeira Paraíba. E tinha umas pessoas de fora do banco que estavam lá. É, vieram, ouviram aquele som e chegaram. Era o dono de uma churrascaria chamada FIPS.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 O dinheiro que eu ganhar no banco no mês, eu digo, como é, um Negócio bom danado. Eu botei aqui nesse bolso, eu digo... Quer é que eu de novo? <risos> Desse jeito o cabo deixa até o emprego. Mas, olha, Pronto, desde esse olha, tempo que eu não parei João, mais. Não, apresenta aí os músicos, por favor. Mestre José Renata Nobre, que ela é regente do Coral Estudantil São João do, Rio do Peixe, é maestra da banda de São João do, Rio do Peixe, de Triunfo do Poço de Mura. Mas tá tá tudo um, quanto é banda. Tem tá um lá. instrumento aí bonito, todo é, eluzento. É, né? E tem outros também. Aí são, tão, tem um grande, tem um pequeno, tem um médio, tem tudo. Hein? O Giordano, você conhece, que é daqui? Esse, grande músico o Renato, é, Ren, Renê. Nogueira, é lá de São João do Rio do Peixe também. Ah, ah controvérsia, ele nasceu em Iraúna, outros dizem que foi. Mas é mais certo que ele é de São João do Rio do Peixe. É, né? José Renê Nóbrega, Ela Pinheiro, É da família de, de é. João Claudino lá? É? É, é, também daqueles familiares lá de Solonópolis, tem orgulho de dizer é, então, que o homem São é rico, Então o seu homem é rico. É, é, é Lindenberg, você não sabe o nome dele completo, você não sabe o nome de Lindenberg. Não, sei não. É Alves, tem Alves pelo meio. Não, tem mesmo. Alves, mas é Costa. Alves, ele é assim Costa. com o, Edu, o Eduardo Costa. E é? É.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 Pereira, e logo, Ceará. logo, quando ele nasceu Foi o tempo que começou aqueles terremotos lá em Pereiro Lembra que tem um, um, uns bons Terremotos em Pereiro, aconteceram vários O pai dele veio para o com ele, pequeno ainda ele Ficou lá no Icó, praticamente do Icó é, Você é mais do Icó do que é de Pereiro, né, que e guitarra? Ele faz, ele faz a noite também Ele, é, ele faz barzinho em tudo quanto a região tá. Quando ele sai daqui, termina a seresta comigo Alguém já chama ele para cantar, ele vai também Tá certo ele Canta de segunda, segunda, segunda. Graças a segunda E o a Nivaldo Deus. é da terra dos verdes, canaviais, é de barbalha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 E dia 26 eu vou estar na terra do Nivalto. Ah, no, no, no, no Crato, no Crato Mauro. É na ABB. Na Bebê, a partir de que horas lá? É 10 horas da noite. E em Barbalha? 10 dia... horas o se começa e eu continuo. Em Barbalha, qual é o dia? Em Barbalha é no dia 26, e é no Bado Mauro. Bado Bar, Mauro. Em Barbalha. Mauro, vai usando o povo aí, eu quero muita gente, viu? Pronto, então e... vamos lá, vamos para o break. A mais, ao, ao som de mais uma canção aqui na voz de João Dino e sua orquestra. A gente volta já já com mais um bloco para falar com a turma.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 Vanessa, que as frevas é bom demais, bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina, Vanessa, que as frevas é bom demais E caiu no passo Eu voltei, voltei recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Eu quero ver medação, a bonecação A rua Toma toma umas e outras E cair no passo Cadê o toureiros? Cadê bola de ouro? As pazes, as adorzes, os óculos tudo de São José Quero sentir a embriaguez do frevo Que entra na cabeça e depois de um copo De São José, quero sentir a eu ia frevo que entra na cabeça depois roupa pra acaba no pé. De volta. Aqui na TV Verde Vale e aqui é o som do grande João Dino. Rocha aí meu irmão Carnaval 2013, orquestra aniversário João Dino! Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de ir, ah, meu bem, não faz assim um irmão você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim que não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é maneira que as pessoas têm se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria mais no amor ah! Faz sofrer A minha vida foi sempre assim Chorando as mágoas E não tem fim A minha vida foi sempre assim Chorando as mágoas E não tem fim Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de -me. Ah meu bem, não faz assim Não, você tem Você tem Que me dar seu coração Tá aí eu fiz tudo pra você gostar de mim, ah, para meu bem não faz assim que não Você tem, você tem que me dar seu coração Jardineira, porque estás tão triste? O que foi que te aconteceu? Ó oh, jardineira, por estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho Deu dois suspiros e depois volteu Foi a canela que caiu do galho Deu dois suspiros e depois volteu Vem, jardineira, vem não fique triste segunda esse mundo é todo teu Tu é muito mais bonito que a camélia que morreu Não fique triste segunda esse mundo é todo teu Tu é muito mais bonito que a camélia que morreu Não fique triste, esse mundo é todo teu, tu é muito mais bonito que a camélia que morreu. Não fique triste, esse mundo é todo teu, tu é muito mais bonito que a camélia que morreu. De carnaval aqui na TV Verde Vale, com o nosso amigo João Dino e sua orquestra. Cariri da Sorte, meu irmão, Esse me fale sobre esse trabalho aqui, o, o, o que é exatamente esse trabalho aqui. Meu querido Fábio, tem muitas, muitos fatos pitorescos, muitas coisas engraçadas que acontecem Quando a gente sai de casa para ir fazer Celeste Baile Quando a gente sai de casa para fazer show como você E eu procurei só documentar Todas as coisas que acontecem Já virou até, era, tem até um, um, um refrão na nossa banda Quando alguém faz uma coisa engraçada, uma coisa, é, sei lá, fora do normal Fato pitoresco Todo mundo dizia, vai, essa vai para o livro de João Dino. Já faz tempo que eu escrevo. Sempre escrevi para jornais, no site, faço poesia, faço verso. Conto. Eu, eu tinha 13, 14 anos de idade, fazia uma briga, por exemplo, na oficina do ICO, onde a gente trabalhava. Uma briga, eu narrava aquela briga em verso. Né? Uhum. Sempre tive muita facilidade de escrever, porque eu gostava muito de ler aquele livro de bolso Eu juntava gente, lá nas calçadas do Rosário, lá do ICO, lendo. Aquela, a, a, os cordéis Lendo aquelas histórias tristes, interessantes Que o povo ficava, tinha gente que ia lá a calçada Da casa da minha mãe, da casa da minha avó para me esperar, para eu ler aquelas histórias E eu lia, interpretando Eu lia assim, imitando os, os locutores Das rádios, aquelas rádios eh, Daqueles programas dramáticos Que tinha antigamente, né, que a gente ficava imaginando tudo Eu fazia muito isso E a memória, graças a Deus É um, um pouco privilegiada Porque eu lembro de coisas que eu tinha Cinco, seis anos de idade, eu me lembro Daqueles bombardeios do açude de Oroz, quando estavam quebrando aquelas pedras, aquela serra grande lá do Cruzeiro, para fazer o açude, eu me lembro daquelas imagens. Eu tenho muitas coisas dos doidos da nossa cidade, os doidos de Icó e de Oroz, eu me lembro de todos. É mesmo? Inclusive. Doido é uma raça que está se acabando, viu? Está se acabando. Olha, o eu digo, inventou mais doido. Hoje, hoje tem pouco doido. O cabo que inventou <risos> esse remédio de apazão, essas coisas para acabar com os doidos. É. Acabou com o folclore da cidade também Os doidos, tinha doido que era engraçado demais Era, era, era a razão da, da, da existência da meninada Não tinha videogame, não tinha televisão, não tinha nada Doido agora são os músicos Aí doido agora <risos> Não, doido agora eu considero Eu considero doido agora hum. Esses que andam de moto Sabendo que quando cai da moto é, Morre, quebra o pescoço E anda de moto embriagado Eu considero doido hoje quem faz isso Será, João? Será que se Será que, assim, a gente tem visto aí o acosto mesmo, você tocou num assunto bacana, da, da lei seca, né? Uhum. Já, já foi modificada, está mais rigorosa. Eu fico pensando, será que se o camarada de moto, especificamente de moto, sofresse um acidente, chegasse no hospital, desse a entrada, tivesse que fazer a cirurgia e cuidados, e fosse comprovado que o, o cidadão tava, estava embriagado, além da multa, da perca da carteira? Será que não era também o, o cidadão ser obrigado a pagar os custos toda do hospital? Toda a despesa. Toda, toda despesa a despesa por conta dele seria bom. Porque seria, muitas seria vezes bom, viu? tem lá uma pessoa esperando para fazer uma cirurgia há 30, 40 dias ou meses, né? Uhum. Aí está no dia de fazer a cirurgia, chega um cabo com a perna quebrada, com o braço quebrado, com pessoas quebradas, toma a frente daquele cidadão. Mas eu tenho uma explicação para tudo. Para tudo eu encontro uma explicação. Uhum. Fábio, antigamente quando o camarada morria, lá na rua do Rosário do Icó, por exemplo... Quando morria só um, que dava tempo, Zé Guabiraba, fazer o caixão. Zé Guabiraba começava o caixão às 5 horas da manhã, quando era 8, 9 horas, o caixão estava pronto. E o camarada ia naquele caixão. É? Se tivesse muitos amigos, muita gente para fazer aquele cortejo, tudo bem. Se não, eram quatro bêbados. Cada um pegado na alça do caixão, levando para o cemitério. É? É. Quando eram dois, três enterros, que Zé Guabiraba não fazia o caixão, não dava tempo para fazer, que era ela só um. Só tinha ele de carpinteiro O camarada ia numa rede. E Zé Pela Pau e Dubico. Zé, Zé quem? Zé Pela Pau, um amigo Zé meu. Zé Pela Pau. Zé Pela Pau e Dubico, <risos> bêbados era quem levava a rede até o cemitério para enterrar o sujeito. É, aí, rapaz. Olha, como era desconfortável você ir de rede balançando dois bêbados é equilibrando não, desconfortável, desconfortável é pro morto. Pois é. É isso que eu digo, como é desconfortável. Aí hoje não Fábio Olha como eu tenho explicação para tudo. Hoje esses planos de saúde, plano funerário, tudo concorrendo, cada um diz, querendo fazer melhor do que o outro. Diz que tem até gente para chorar. Rapaz, eu vi um dia desse um amigo meu que ele não valia lá tanta coisa, mas eu queria que tu visse. A ambulância chegou, aliás, o carro funerário, aquela coisa mais linda do mundo. A música tocando, muita gente organizada, uma tenda na porta da casa do sujeito, almoço para os visitantes, janta, merenda toda hora, café, chá, refrigerante, tudo isso por o um velório. Quem é que não quer morrer, meu amigo? Hoje em dia, quando eu vejo o camarada dando cavalo de palma moto, eu digo, ele está querendo? Uhum. É... Um enterro bonito dessa aí. Pois é, o Um enterro o... bonito, essa né? O diretor aqui está dizendo que tem gente morrendo só para receber isso aí. Só para receber, eu não vou mentir, eu não tenho mais medo de morrer, não. Não, rapaz, é até, dá eu até gosto pago meu, ó, No dia 15, <risos> o primeiro serviço que eu passo manzinho é pagar o meu até plano o, funerário. O que que cabo em vida não eu tem Eu já pago aqui todo viu, mundo. Viu, João? O cabo em vida não tem esse tratamento, então eu ia morrer, porque pelo menos. Direito do vício. Mas vem cá, olha, mas eu queria. Chega, bota o Os programas, assim. Nós, infelizmente, não temos a tarde toda, a gente queria ficar aqui a tarde toda para bater papo, mas a gente vai tentar adaptar aqui. Chegou um cidadão aqui nos estúdios, agora há pouco, e, e eu estou com um CD na mão, e eu achei interessante porque ele trouxe outro objeto na mão para poder é, mostrar a João Dino e pedir o autógrafo, que é seu Josué Araújo. Josué Araújo, pode entrar, pode entrar aqui, na, pode atravessar aqui na frente mesmo, não tem problema não. lá do Crato. Pode, pode vir aqui. Né? É lá do Crato, né? José Araújo, prazer viu Viu? Olha rapaziada, esse camarada Chegou aqui no estúdio, e o que foi que você trouxe Na mão, você não trouxe, não você deixou lá fora Tá ali, pois pega ali Por favor, ele vai pegar, ele vai pegar, pode ficar aqui Com a gente, olha, Josué Araújo Que é lá do Crato, a revelação do Brega, eu queria que você desse uma Frisada aqui, volta na, na foto Aqui no estilo da contracapa De Josué Araújo viu? De Josué Araújo Pegou aí? Pega aí, pega aí para poder você dar um. Pronto, isso. Pega aí, olha aí. Josué Araújo. Que eu fiquei surpreso e feliz ao mesmo tempo, porque ele trouxe. Cadê? Cadê o, o, o disco? Trouxeram não? Me dê aqui, me dê aqui, por favor. Mr. Funk. Olha o que esse camarada trouxe aqui, Walter. Para o nosso amigo João Dino Eu fiquei emocionado Autografar Isso aqui é do tempo que João Dino ganhava 800 mil Olha aqui, João Dino Com Pá, o, nesse o Vim, aí, Eu Gosto Que ano foi que você lançou esse disco? Foi João em 81, Dino? nós gravamos Aqui tem, tem dois aqui desses componentes Que foram comigo para Fortaleza ah. Eu juntei 10 mil dólares Dólar foi mesmo, Dólar meu, a, a, as verdinhas Para gravar esse disco lá no Proal de Fortaleza Olha e, aí, rapaz Fábio, penso, eu não sei se aconteceu com você. É, eu cheguei com esse disco aqui no mês de dezembro. Nós lançamos no Gaibu, hum. Avenida Clube, na época. E eu quando vinha de lá pra cá, a rádio estava tocando a minha voz, a minha música na rádio. Hum. Menino, não quero saber como. Eu fiquei pito no lixo. Eu, mas é, eu fiquei já, todo já passei eu digo, por não isso. Não pode não. A coisa passei não por é. isso. Então, ó, Josué Araújo, que também é cantor. Josué, você gravou esse disco, uh, são todas canções suas, não? É minha e de alguns amigos. De aqui. alguns essa amigos. Versão, eu achei interessante e Pronto, então eu quero pedir licença aqui a nosso amigo João Dini, à orquestra, para Josué Araújo também cantar. O seu... Vem cá. Pois é. é. Esse vinil, o que é que você tem aqui, rapidamente aqui, falar sobre ele? Esse vinil, é, é, como diz o Alberto Carlos, as emoções foram muitas, né? Porque eu acho que o primeiro celesteiro né? a sair para a capital para gravar disco fui eu. Depois a Aurina Salvador fez essa, essa grande. É, realização também grande façanha uhum. Mas primeiro fui eu Então eu lembro de muitas coisas que aconteceram Inclusive quando a gente vinha de Fortaleza Eu fui para Fortaleza por, Pelo Rio Grande do Norte E quando eu vim de lá para cá, Fábio uhum. Eu resolvi passar pelo Icó Mas em 91 Fazia em média 13, 14, 15 festas por mês Além de cumprir meu expediente normal No Banco do Brasil uhum. O tempo era uma correria total Eu passava de Seis meses sem andar no Icó Justamente no, no domingo Que a gente vinha voltando de Fortaleza Eu levei Com, uma, é, com a gente, além da banda Que a, a nossa própria banda que gravou esse disco Não teve música de fora não, sabe? Certo. E eu levei essas, esse coral De São João do Rio do Peixe Era 36 Componente do coral Coral estudantil, né? Coral estudantil, de São, o regente era o maestro, o, é o maestro Renata Nobre hum. Eu levei esse pessoal para Fortaleza Ninguém, eu podia fazer uma voz só e duplicar, mas todo mundo queria viajar para Fortaleza. É. Nós é. 20, eram 20 moças, não era, é, Renato? 20 moças e 16 rapazes. É, é assim, eu sei que é pedir demais, mas acho que não tem, né? Nenhum, nenhum, tem como rodar vinil aí hoje? hoje não, não tem. mas tem tudo no CD. Ah, você tem nesse CD tudo aqui, né? Tudo que está nesse disco tem no CD. Ah, que, beleza. Tá no CD. que ah, beleza. Então, Fábio, quando a gente vinha de Fortaleza, domingo à tarde, por volta de 11 da manhã, hum. eu gastava. É assim, até pensando que ia acontecer uma coisa, todas os, as moças componentes do coral é, desejando conhecer a minha mãe, minha mãe lá no Icó. Que a gente ia passar no Icó e só fala, o assunto no ônibus era passar na casa de João para conhecer a mãe de João Dino. Eu estava emocionado com isso quando eu cheguei em frente à casa da minha mãe. Nós paramos o ônibus. Eu parei, eu vinha dirigindo o ônibus, parei o ônibus na perto lá de casa E Ronaldo tava na porta lá de casa Ronaldo é um negro fofoqueiro que tem lá no Icó Pense num elemento que gosta de confusão é. Ele tava na calçada lá de casa oh. Vou um pouquinho aí Ó, oh, tá ouvindo aí? É isso É desse, é desse disco desse é disco É que é a, a, a faixa título, gosto de vocês é. Mas fala do negro que gosta de confusão Que pois não é João Dino, viu? O Ronaldo tava na porta lá de casa E um monte de gente na casa da minha mãe E eu, meu Deus, o que que teria acontecido? Porque eu não tinha avisado a ninguém que vinha passar no Icó eu não gosto de avisar porque eu não sei a hora que eu chego, né? Tava aquele movimento e eu procurei, eu parei o 11 e fiquei sentado na cadeira do 11, procurando analisar o que que estava acontecendo. A minha mãe tinha chegado da, da igreja e tinha dela, ela inventou de tomar uma providência, que ela disse que era para ter tomado há muito tempo. Ela estava botando meus irmãos lá de meus irmãos tudinho, Os amancebados, ela estava botando tudo para fora lá de casa, sabe? <risos> Se essa moda a pega, é bado, olha, não se essa nem... moda pega, a mãe, a mãe. é tanto que acaba morando na mãe, rua. Minha mãe estava dizendo, amancebado, é aqui não entra mais nenhum, só volta para minha casa quando estiver casado, com os meninos tudo batizados, do jeito que o padre Macedo falou lá no sermão. Aí Ronaldo estava lá, dando corda da minha mãe, o negro estava dando corda da minha mãe, eu dentro, eu olhava para as moças dentro do homem, eu disse, meu Deus, e agora? As moças tudo querendo descer para conhecer mãe, mãe tomando essa providência logo decidir. Vixe Maria. Aí o Ronaldo saiu, é, dona Neta, aí para ela, Dona neta olha quem vem chegando aqui, dona Neto. A senhora vai botar ele para fora também, mas dando corda da minha mãe. Aí mãe saiu é, na janela de casa, ela olhou para dentro 11 e me viu. Deu mais de seis meses sem ver minha mãe, né? Aí ela olhou pra mim, eu olhei para ela e disse, ô oh, Ronaldo, Diga o menino que volta. Vem, meu filho. <risos> <risos> Salvou a pátria, viu? Esse é João Dino com Mas, as suas histórias rapaz, e causas. Aí eu, eu, ninguém percebeu dentro do mundo. Ninguém percebeu porque eu abri a porta do mundo, todo mundo disse, eu mandei a menina logo na frente, tudo para conhecer a Dona Neto, e beijar, vai, vai, e morar para mim e disse, olha, você me paga aí viu? <risos> rapaz, olha, olha, eu tô achando que é o slogan do do, do, do Nova, que teve aqui, de outra figura, que é o, o, o sedutor gostosão do Brasil, esse slogan devia ser o de João Dino, que esse menino, esse menino tem presepada por aí. Mas olha, Valdo, vamos falar aí da Multifácil, né, da compra premiada que realiza o seu sonho, viu? Musiquinha, já tem algum tempo que eu fui, foi no Carnaval de 99 pra cantar lá na, na rua Sequeira Campo do Crato, viu? Ao pé da serra, dos canaviais Grato, você é lindo demais Povo sangue guerreiro, como os nossos ancestrais Quem te viu, não esquece jamais Nossa, Ao pé da serra, dos canaviais Grato, você é lindo demais Povo sangue guerreiro, como os nossos ancestrais Quem te viu, não esquece jamais Princesa tão querida, cobiçada com a rubi cultural do Caribe das nossas vidas vamos ficar por aqui plantando juntos pra ver você progredir Princesa tão querida, cobiçada com o ouvir Reserva florestal do Cariri, Não há pau de arara que nos arrasse daqui Fazemos tudo pra ver você progredir Estou em cima do palco cantando por esse nordeste Onde, meu Deus, eu digo assim, ó Fiz uma promessa com meu pai inciso No meu sacrifício ele me valeu Paguei a promessa, que prazer profundo Ninguém está no mundo mais feliz que eu Tem ele por guia e em nada se atrasa É o poeta Pedro Bandeira de Caldas O autor desses versos Não digo a ninguém o que ele pedi Sei que tudo vi com calma e com fé Eu já tinha crença e agora aumentei Sabe-se isso quem é Lá de Porteiras, aqui no Ceará, vai ter Fábio Carneirinho, dia 20, viu? Um Domingueira aí, Fábio Carneirinho, dia 20 Aguarde que a gente... É, você que canta músicas Carnaval, boleros, música romântica, enfim. Forró, você canta forró, o que, é que você acha do movimento do forró? É, quando eu comecei, esse nome Celeste da Baile foi praticamente inventado por nós, foi uma criação nossa lá em Cajazeiras, porque o Geraldo Nascimento uma vez fez uma pergunta para mim no ar. O programa Nossa Terra, Nossa Gente, na Rádio Alto Piranhas, ele perguntou, João Dino, essa seresta que você está fazendo por aí, foi a tipo de, de gozação? Eu achei isso na hora, na época, na, no dia. Você vai dizer que você canta Baião do Luiz Gonzaga, shot do Luiz Gonzaga, canta samba de ataúfo Alves, canta forró de Nando Cordel, isso é uma seresta ou é um baile? Geraldo Nascimento perguntou isso. Eu falei, é uma seresta baile. E mandei fazer no dia seguinte, na segunda-feira, 10 mil panfletos, cartazes com o nome João Dino Selesta Baile. E o movimento do forró, Fábio, o legítimo de Luiz Gonzaga e de Acisão. Trio nordestino, os três nordestes. Eu posso ser você com toda segurança. Eu jamais eu quero ser forrozeiro, jamais, mesmo porque eu não vou jamais querer concorrer com você. Não, não, eu não, não <risos> quero nem pensar nisso. Porque você bem, é muito mais charmoso. Ainda bem que eu tô você, com a tá fome. bem mais jovem do que ainda eu. Ainda bem que eu tô <risos> Você tá muito mais jovem do que eu. Não vou concorrer com você jamais, viu. mas mas, Meu tem spa, amigo, mas tem lugar para todo mundo Eu canto 90% do repertório do Luiz Gonzaga Não é que sabe Uma vez eu fui para o Exu cantar só a música do Luiz Gonzaga E cantei Agora, né, velho Essas músicas que esse pessoal toca aí Esculhambando com as mulheres Fábio, pelo amor de Deus Acabou que chegou na, Eu estava lá em, na playlist no um dia desse Vamos gravar, um João? Vamos, vamos fazer um disco duplo Nós dois? Comprando, <risos> você <risos> não vale nada, mas eu gosto de você <risos> Essa aí não dá para mim, não Eu estava na playlist, chegou um e disso é, tem aí moleca sem vergonha aí o menino disse, tem, o Vasco lá disse, tem senhor, ele disse, seleciona aí as, todas as da moleca, para mim minha mulher, aí eu, eu fiquei curioso, perguntei pra ele, você vai falar pra sua esposa? Ele disse, é, ela tá aniversariando eu vou levar, eu achei aquilo uma, uma imaginação tão grande daquele rapaz porque ele vai com CD da banda moleca sem vergonha, a mulher aniversária dele chega, meu amor, parabéns você é a moleca sem vergonha da minha vida né? eu acho isso tão assim eu dou, dou uma então, Sinceramente, eu. É porque a arte é uma coisa subjetiva, né? Arte, arte, é, todas as artes, às vezes o que é bom para um é ruim para o outro e vice-versa, né? Mas tem a questão dos padrões, né? Dos padrões. padrões morais. Aí, e né, rapaz, e, é, e precisa. não precisa ser artista e ter conhecimento de arte para poder é, ter um, um, uma avaliação das coisas. Né? Agora tem um lado positivo nisso aí, tem um, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Eu acho positivo, Fábio? Você vê quando as meninas das bandas de forró, as bailarinas, dançarinas, uhum. cantoras, quando elas estão no, no, na televisão, quando o locutor diz assim, você vai mandar alô para quem? Você como é que elas dizem, né? É. Olha pra, ela olha para a câmera, né, faz aquilo olhar bem pidão e diz, vou mandar alô para Juninho. Juninho, mamãe te ama, viu? <risos> Jondinho. <João> Olhe. <risos> Se deixar Jondinho. Eu, eu aproveito para dar um conselho aqui. Se você tem uma menina dentro de casa, hum. e você tem receio de no futuro não ter uma pessoa para atravessar uma rua com você, para liguear, caso você fique com problema de visão, se você tem uma menina dentro de casa, neto ou, ou sobrinho, bota uma banda de forró, porque no instante resolve esse problema. Menina, ela vai trazer uma meia dúzia para você, imediato ela Ô, oh. povo, que, <risos> Ô, povo que arranja bucho de gênero, Ei, viu? João Dino, não é porque é bom, Ó, oh. ei, João Dino. Vamos falar também aqui da rapaziada Que são os parceiros aqui da minha amiga Só... Que é lá do Icó Se você disser muito, você não vai ter tempo de cantar Vou logo avisando é porque... João Dino, encerrando o programa, a tarde é nossa Um dia e desse até um, rapaz deu, um rapaz me deu um CD Da banda é, Calcinha Preta E eu, eu escuto o CD todo para ver se tem alguma coisa que dá para minha seresta. Eu não sei como é que a juventude não escuta essa música aqui olha. É da banda Calcinha Preta Tá na seresta do João Dino Porque a poesia justifica Diz assim, olha Quantas noites esperei e até me desesperei, Imaginando a sua volta, Entrando pela mesma porta. Quantas noites eu sonhei e até me imaginei, Com você naquela cama, Dizendo que ainda me ama. Hoje eu tenho a esperança. De você ficar comigo Eu me entreguei por inteiro Não mereço esse castigo Eu vou chorar, viu? Se não me quiser mais A gente nunca conversou E peço uma chance a mais Eu vou chorar, viu? Se não me quiser mais eu aprendi com a minha dor Que sem você não tenho paz Mas eu tenho a esperança De você ficar comigo Eu me entreguei por inteiro Não mereço esse castigo Agora eu vou cantar pra você que tem na vida alguém A quem você pode chamar de Margarida e aquele caboclo em chão você, de moleca sem vergonha, de garota atrevida, de garota safada, de cachorro na molesta, ele não faz bem pra você. Ele tem mais aquele chamado margarida.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 Andaremos lado a lado Pelas ruas da cidade Feito crianças Brincando De mãos dadas na calçada Esquecer que o mundo é triste E que as noites são escuras Então